Aconteceu na minha vida desde que eu postei o último vídeo no canal e eu decidi fazer um compilado de tudo que eu consegui gravar <risos> e tudo que eu lembro. Nesse dia, eu acho que foi uma sexta-feira, eu e a mãe a gente foi na Gelato comer açaí e tava maravilhoso esse açaí. E aí no dia seguinte, no sábado, eu e a mãe a gente foi pra mim, então eu tô com a minha enzima lactase aí que eu vou tomar para comer com um pão doce. Porque eu sou intolerante à lactose e esse pão doce tinha doce de leite no meio. Então, para eu não ficar com dor no estômago, passando mal, eu tomei um enzima. Essa sou eu indo pro estágio, e essa sou eu no estágio. E aí eu voltei pra casa, e aí eu comprei um caderno e uma caneta. porque Eu vou explicar por quê. Eu entrei num cursinho para vestibular intensivo de dois meses, e aí eu fui nas primeira, nos primeiros dias de uma semana, e aí eu percebi que só um bloquinho não ia adiantar. Eu tava anotando muita coisa, fazendo muito exercício, e eu ia precisar de um caderno e aí eu comprei esse caderno e eu tô mostrando para vocês o que que eu estudei durante a semana estudando para faculdade né porque eu quero me formar em fisioterapia também Vai arrebentar o show do Alok hoje, olha só Só um contexto A gente estava na aula de literatura E o professor queria fazer uma explicação De arcadismo com essa música Só que ele falou do Alok Porque a piada é que depois do cursinho A gente iria pro show do Alok A gente não, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que com certeza Não iria pro show do Alok Então, é, aproveitem aí A turma cantando Um, dois, mina Seu cabelo é mais Nesse dia eu tinha que fazer um relatório de saúde coletiva e um outro relatório sobre o Planifica SUS, que foi um projeto que a nossa professora colocou a gente para assistir na verdade, assistir, não, participar mesmo. E eu vou mostrar para vocês agora que a gente ganhou duas apostilas, porque a gente foi em dois encontros e, como a nossa professora não conseguiu ir com a gente no segundo encontro, só no primeiro ela pediu um relatório do que aconteceu no segundo dia para cada pessoa que foi. Então, essa sou eu na biblioteca. Eu tô na biblioteca Francisco Meirelles, escrevendo o que eu acho que é relevante pro relatório. Então, esse vídeo tinha tipo uns 20 minutos, mas eu deixei só um pedacinho, só para contextualizar mesmo, porque ninguém merece 20 minutos eu olhando um computador. Mais um contexto, aqui foi outro dia, teve uma palestra no Conselho Regional de Medicina daqui de Rondônia sobre síndrome de Down, e aí na primeira noite a minha cardiologista pediátrica é, falou sobre a questão da, das cardiopatias no síndrome de Down, e eu sou muito apaixonada por ela, porque ela foi minha médica, sabe, e ai, foi muito bom, assistir a palestra com ela, ela é tudo pra mim, então é isso, tem só um trechinho dela falando, mas assim... Amo demais, doutora Vera Becker, te amo muito. O pessoal edema, ele é meio inchaço, periférico, da barriguinha, dos bracinhos e pulmonar, provocando o quadrinho do músculo do coração e da musculatura respiratória, do pulmão, aumento do esforço muscular, da sucção, a própria síndrome me dá uma amanhã de você falar sobre a Bom, o meu celular não grava áudio e aí nesse dia a gente estava na Casa de Cultura Marrocos para se apresentar com um grupo de sinos de mão, mas por minha sorte eu não sou a única pessoa que grava, então tem um trechinho da apresentação deles para vocês agora. foi o concerto mesmo. E aí a gente estava nos bastidores esperando o público entrar no teatro pra gente poder se apresentar. E esse dia eu tava usando uma maquiagem inspirada no seriado Euphoria da HBO que eu tô completamente viciada e apaixonada. E aí a gente está fora do, dos bastidores porque é, não lotou a sala no primeiro dia da apresentação. Então, a gente pôde sair e dar a volta no teatro para poder assistir o, o grupo. Então, é... Essa sou eu tomando mais uma xícara de café expresso e arrumando a minha maninha da UTI com máscara e luva cirúrgica e mais café. Então aí eu já tava na UTI e meus amigos, a gente estava conversando sobre competências da fisioterapia e várias coisas que a gente ainda não pode fazer. E tudo mais, mas faz parte. E aí, como vocês podem ver, eu tô prendendo meu cabelo porque tem que entrar na UTI com o cabelo bem preso. E eu vou colocar meu óculos também agora. Então é isso, basicamente. Eu passei muitos dias da minha vida com esse coquezinho. Ai, não vou sentir saudades da UTI. Isso eu tomando café gelado. Eu descobri que eu sou apaixonada por café gelado. Aula de Geografia e nós está como Mais um pouco de contexto. Então, no cursinho eu tenho um professor de Geografia que é simplesmente incrível e as pessoas falam que eu imito ele muito bem. Então, acabou que nesse dia só ficou eu e os meus amigos na sala e eu fiz uma imitação completa dele. Então, acompanhem. <risos> A orientação estava tão boa que eu até fiquei canhota igual a ele. E eu sou destra. Caralho! Mas Caiu de Mais um dia de cursinho, aí é um simulado de literatura e gramática, eu coloquei a data e o meu nome, né? Pra ninguém pegar minha folhinha e tal. Ai, gente, o cursinho foi punk. Aqui foi uma aula de física sobre lançamento, oblíquo não sei, essa parte de... Gente, física. O que é física, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, tava na aula de física aqui, sofrendo horrores. Mas, enfim. Ai, com o tempo melhora. Essa é a Gabi, minha amiga, que eu fiz no cursinho. ser humano mais especial do mundo. A gente meio que entrando no cursinho, assim, meio não querendo entrar. A gente tava passando por momentos muito bads antes de entrar no cursinho, e aí acabou que no cursinho a gente ficou amiga e se apoiou muito, e aí fez, tipo, todo esse processo de fazer um cursinho para vestibular menos doloroso, sabe? É tão puxado, tão difícil estudar todos os dias para uma prova. No caso da Gabi, ela estuda para mais provas, que ela faz os vestibulares específicos. Mas, enfim, o ambiente do cursinho é muito difícil, né? Mas eu gostei muito desse cursinho, ele não é tóxico. Esse é o José, também um grande amigo que eu fiz no cursinho, e esse é o Pedro. Esse dia eu estava gravando, porque era uma aula que eu já estava ciente do conteúdo e tava todo mundo meio que concentrado. Essa foi a última sexta-feira antes do Enem. A gente estava torcendo muito para tirar mil e jogando essa energia positiva para nós três. E aí eu não lembro mais do que, que a gente estava falando, mas enfim... Eu acho que era competência, alguma habilidade, eu não lembro. Enfim, a gente tava discutindo, né? Enfim, como sempre, os três mosqueteiros. <risos> Ai, meu Deus. E teve futebol nessa sexta-feira, então foi bem legal. E aí, nessa sexta? Não, foi quinta. Isso foi quinta, e na sexta foi boliche. Meu Deus, Monique. É sério que tu pediu pra eu filmar isso? Filma eu, filma eu, filma eu. Agora vai, vai, Monique. Mas pra perto, não. Não foi de novo. Meu Deus. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora. Aê! A prova do Enem a gente voltou pro cursinho para assistir aulas só de natureza e matemática que vocês podem ver pela cara da Gabriela. <risos> o desgosto que foi o primeiro dia do Enem, gente. O que é que foi o primeiro dia do Enem, gente? Foi, ai meu Deus, foi a derrota assim ó, de verdade. E aí na segunda semana né a gente voltou pro cursinho para assistir algumas aulas mais voltadas pro segundo dia. Mas a gente tava meio que, né, o primeiro dia não foi tão bom, né, menina? Então, não sei o que pensar do segundo. Agora, o que salvou o meu segundo dia do Enem foi eu sair com os amores da minha vida. A gente foi comer sushi e, enfim, a gente chegou no sushi e só foi embora quando acabou tudo. Tipo, meu Deus, foi ótimo esse dia, sério. E aí no outro dia eu fui buscar a minha paleta de maquiagem, super colorida, porque agora eu tô muito eufórica. E aí eu fiz esse delineado e fui pro mercado. A outra coisa que aconteceu foi que eu adotei o Solar. Eu tô procurando ele. Achei. Esse é o Solar. Eu queria muito um gato amarelo. E aí eu consegui adotar ele. E ele é um baby, muito baby ainda. Ai, amo. E aí, pra finalizar, uma coisa que eu fiquei muito, muito viciada ultimamente foi skincare. Eu comprei essa Forever da China, comprei máscara de argila verde. E agora eu tô cuidando muito mais da minha pele. Ela ficou maravilhosa esses tempos. Isso eu, eu aplicando uma quantidade generosa de solar também, que a minha pele ama. E, bom, é isso. Segunda-feira. Quero muito dormir agora. Vou... Quero lavar meu cabelo. Quero chegar em casa. Chegar em casa eu vou tomar banho, lavar o cabelo, fazer exercício de matemática. É para fazer exercício de matemática. E basicamente esses foram os meus últimos meses. Muito estudo, muito estágio, muito cansaço, muita vontade de dormir, como vocês viram nesse último vídeo. E eu espero que venha muito mais novidade aqui pro canal. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, mesmo demorando muito para postar. E eu espero que vocês entendam que às vezes eu vou dar uma sumida assim, mas eu posso voltar com um vídeo bem bagunçado, igual a esse. É isso, vejo vocês na próxima e tchau!